Rapaziada, aí que tá o segredo, aí que tá o segredo Vamos ficar esperto, porque a gente tem que mandar um negócio lá pra cima Ó, vai precisar de, desse negócio lá pra cima O que que acontece? A gente, quando chegar lá em cima, a ponte não vai estar O Caverninha lembra dessa parte? Que ele sempre fazia essa mancada benta Ou seja, a gente já manda a pontezinha lá pra cima, quando a gente chega lá em cima Não precisa voltar aqui pra fazer essa parada Tranquilamente, na tranquilidade Ó, já pegamos... O item de volta. Falei, já era bom ter um negocinho pra salvar aqui, hein? O jogo. Eu fui investigar o negócio e ele abriu a porta. Aham, uhum, VAP. Tranquilo, rapaziada. Vamos vou passando aqui. Ó, na moral. Tudo na tranquilidade. Tudo na tranquilidade. pode até tá bem silenciosa parar aqui. Ô, Leon. Eira. Oi, da... vai com calma. o Leon! Olha o tamanho do crocodão tio! Olha, o Leon leva tiro, leva mordida, é o Leon tio! Não fique assustado, é o Leon! Olha, o Cavern altamente lembra essa parte aqui, ó! Simplesmente pegar bombetas aqui, ó! Tem que dar pro... pro reptiles ali! É o que? É esperto que o bicho é, é... astuto! Eu só não lembro o momento de atirar! Ele dá bote tio, ele dá bote! Esperto! Será que vai pegar o negócio aqui? Pegou, tio, agora! Nossa, que tirão na boca! <risos> Rapaziada, o que aconteceu? Tiramos um o aparelho dele forçadamente, hein? Ó, voou! Tá ah, Olha, o hein? Prova de, de dentada, prova de tiro e tudo mais. Agora vai fazer uma malinha. aí Eida, você trancou o negócio? Disp dispositivo de, de segurança? Rapaziada, tá tão mais tranquilo agora, hein? Vamos, vamos ficar esperto. Cruz o riacho, cruza o riacho. Vamos trocar ideia, caída. Vamos ver aquela ela de toda essa cena. Ah, agora ele faz aquela ceninha, tio, ó, ó. This bullet wound isn't making things any easier. Oh meu Deus, ela vai fechar o liuzinho. Liuzinho, dá, dá uma deitada no chão, dá aquela balinha, dá uma um ênfase. Rapaziada, é uma musiquinha do negócio, a faixinha passando nela, ó. Oh. Oh meu Deus, mataram o John, o namorado dela, hein? Oh. Never mind. Let's just get out of here. The sooner the Acho que ela mesma matou o namorado Ela conheceu o Leo. que que acontece? Vamos ficar esperto, hein? Vamos dar um VAP aqui também. VAP Beleza, rapaziada. Oh. Pelas características pessoais, o caverninha já levantou a pontezinha, já tá profissional aqui, não precisa voltar. Vamos ficar esperto, hein? E já temos nada mais, nada menos que o segundo medalhão esperando nos. Ó, cai no bolso do linho. Vap! Será que aqui tem munição, tio? Esses armários sempre tem munição. Fazer até um bilhetinho pro linho aqui. Vamos simplesmente dar uma olhada, ó. Zelador. Rapaziada, Zelador é um dos caras mais importantes aí da história, hein, tio? O cara escreve umas paradinhas loucas. Há pouco tempo eu encontrei com o Dom e nós conversamos depois de terminar o trabalho ele me disse que esteve de cama até ontem rapaziada sintomas de estar virando um zumbi beleza realmente eu não fiquei surpreso já trabalha aqui há tanto tempo ele estava suando feito um cavalo e fica coçando o corpo rapaziada coceirinha aí. Vamos ficar espertos antes de dormir enquanto nós conversávamos eu perguntei se ele estava com calor ele simplesmente ficou me olhando engraçado Uau. o que tem de errado com ele afinal Beleza, dia 7, o chefe Arons esteve visitando bastante o laboratório ultimamente. Eu não sei o que ele fica fazendo por lá, mas ele sempre parece estar irritado. A expressão em seu rosto estava mais perturbadora do que nunca. Meu palpite é que isso se deve aos pedidos impossíveis do Dr. Birkin. Apesar disso... Eu gosto muito do chefe, depois de tudo o que fez pela cidade, ele não merece isso Como é que é o negócio? Eu raramente bebo, porque estou no turno do cemitério Mas eu não tenho muito do que reclamar, já que essa é a forma como eu ganho a vida Perfeito, dia 16, chefe Aron chegou atrasado hoje Parecendo mais irritado do que o normal Eu tentei brincar com ele para animá-lo, mas ele não gostou ele sacou sua arma e ameaçou atirar em mim, eu tentei acalmá-lo, mas esse cara deve ter problemas sérios tio, ele sabe que não pode entrar no laboratório sem a minha ajuda e meus medalhões, isso que significa servir e proteger para o chefe. William me contou que a polícia e a imprensa começaram a investigar os negócios da Umbrella. Ele disse que as investigações ocorreram por toda a cidade e que há chances de que investiguem até mesmo os, esgostos. os esgotos. Ele pediu para que eu suspendesse todas as operações da instalação da Umbrella nos esgotos até que as investigações sejam concluídas. O esgoto ainda vai ser usado como passagem, mas ele deixou bem claro que eu devo ser extremamente cauteloso. E que eu perderia o emprego se alguém descobrir essa operação. Rapaziada, o zelador deixando mais dicas aí sobre os medalhões. Mas essa dica aí, simplesmente a gente não precisaria dela. Porque é uma tão simples. O caberia simplesmente ter que colocar os medalhão bento ali. Ó, Rapaziada, não, não dá pra parar a rotação benta do ventilador? O que, que acontece? Temos que atravessar a ponte e simplesmente descer aqui. Up. Tranquilão, fazendo um caminho de volta Eu, você, o Leon e a Ada Up. Rapaziada, simplesmente passando pelo local Onde o Crocotão está com sintomas de estar morto devido a uma explosão na cabeça Rapaziada, o zelador já passou o que ele hein Ó, o Crocotão já saiu fora O que que acontece? O zelador é um, tem, tem um papel muito importante no jogo Resident Evil 2, hein Vamos pra esperto, hein não subestime os zeladores. Tio. Você vê, escreve cartas e tu vai te dar dicas. Rapaziada, se você tiver um zeladorzinho no colégio, aí na escola, qualquer lugar, vamos ser amigo desses caras, tio. Ele está por dentro de tudo. Zeladores são nada mais nada menos que investigadores disfarçados. É, é bom manter cautela e amizade com esses caras. Ô oh, meu Deus, que eu aqui? V vamos sair fora. Vamos, Leon. <risos> abre essa porta. Vap! O quê? Rapaziada, ó, ó, Já vamos abrir o um negócio aqui? Já cai no, no, no negocinho aí, agora se o linho não molha mais a franja, todos passam, e infelizes pra dentro Ó, ó, ó Tranquilo Rapaziada, as aranhas tá simplesmente catarrando forte, hein Rapaziada, música de suspense, hein Ó, oh, ó oh. Rapaziada, não tô lembrando essa parte aqui não Sem vá Sem, sem vá vou, vou, vou tá suspense. Vou, vou, vou manter o suspense. Rapaziada, aqui aqui tem munição, tio. Tem munição e vai ser munição grande, pesada. Vou jogar marinha assim sem sempre tem munição. Que parada é essa, jogo Beleza. Ó, ó. Tem um trenzinho aqui. Um painel de controle. Deseja ligá-lo. Tá ligado, tio. Ó, o, tren, o trenzinho já tá ligado, profissional. Vou sair fora, hein? Beleza. E aí, jogo? Pica. Sai daí. Ó, oh, é tu -tu -tu, tio. Tututuque, e aí? Ah, você vai levar o tutu -tu, tio. Ó. Oh. Rapaziada, é três tiros de uma vez, tio. É, muito é tiro. Ó. Oh. Brinca com o Leon. Rapaziada, será que tem como dar só um tiro só? Tem sim, tio. Ó. Oh. A arminha é massa, tio. É massa. Tio. É tudo legal, né? Pica Ah, meu arrancou A cravada do Loki, hein <risos> Rapaziada Você viu o cara é forte, hein Alto tiro pra arrancar A unha do cara Imagina A versão completa dele Pulando no nosso zóio, hein Ó Rapaziada, chegou o calhambé aqui, hein Ó Vai estacionar aqui Vap Deixa eu só investigar esse trenzinho aqui Não tem nada, hein Vamos sair fora Rap. Olha, como o Cabernet não é bobo Ó Ó a velocidade que o leão carrega, tio ó, ó, ó, ó Presta atenção nossa senhora, tio. Primeiro recruta. Os vai que oh, eu ganhei ah, um sinalizador, eu preciso de algo para acendê-lo. Tranquilão. Ba Beleza. Tá, tá rolando os zumbizetas aqui? Ó, ó. Ele queria bater... Ele queria vomitar, kubitai, tio. Ó, tá com ansias e tudo mais. Tem mais lock aqui, hein? Ah, ainda também atira, hein? Tio curto, curto. Ó. Bem no pescotapa dele. Três tapas, tá né? Fazer, não sei se eu vou pra cá ou pra lá, hein? Tem mais logo pro outro lado. Ó. Rapaziada, uns... uma escopretada aqui no zóio, tem altas munições. Ó. Ô, louco em jogo, não explodiu nada? Aí não, hein? Tem um louco aqui, hein? Altamente fingindo... Que tá com sintoma de estar morto, mas ele tá altamente acordado, viu? Tá nada, hein? Tá nada. Será que tem um item aqui? Ó, ó, ó. Que que é isso? Parte da magnetas. Rapaziada, eu fiquei emocionado. Que, que parada é essa? Eu não sabia disso aqui não, hein? Tem como equipar a Se Sim. Você é louco, cachoeira. Rapaziada, vamos nessa, hein? só precisamos de um baúzinho agora, hein? Deve é, ter mais esse corredorzinho? Rapaziada, Beleza. Fica esperto, hein? Ó Nossa senhora, tio! Ele deu uma vadia top! Rapaziada, tem, tem, tem zoinho... Tem zoinho próximo um do outro. Quando tem zoinho próximo, tio, ó, ó... O jogo! Quer vomitar, hein Sintomas de ânsia, de vômito e tudo mais, hein Ó oh. Ô, oh, jogo Ô, oh, você tá atirando aonde, Leon? Bica. Tranquilo Olha, deitamos todos os locks Ô, oh, meu Deus agora Eu odeio essas escolhas, Lio Aqui você tem uma escadinha Uma escadinha com certeza Ô, oh, jogo Ô, oh, aí peraí Ó oh. Será que tem mais lock aqui? Esse Loki tá vivo, hein? Beleza. Como oh, é? É só duas plantas, tio? Rapaziada, vamos simplesmente pegar uma e já combinar com a outra, hein? Ó. Oh. Quer saber, tio? Tem duas, tem, tem outra. Vamos combinar essas duas, tio. Tranquilamente. Agora voltando a escadinha. Rapaziada, o zumbi tá tendo convulsão ali, hein? Vamos ficar esperto, hein? Beleza, rapaziada, é o momento que o caverninha queria, hein? Ó, sala benta. Com tudo mais, hein? E o caverninha não precisava ter. Ó, ó. ó um tanto de planta, tio. Ah, oh, meu Deus, o caverninha é cultivador das plantas. É santa erva! Tranquilo. Eu acho que não vou precisar mais do giradinha, hein? Vamos deixar o giradinho aqui? O que o caverninha quer saber aqui agora? De momento. O caverninha não, não lembra que ele tinha feito ainda. É pegar magnetas. E vamos ver qual é que é, tio. Fazer essa customização. Nossa, que pistola! lindo, tio! <risos> oh, meu Deus, não tô feliz, tranquilo. Oh, oh, já vou combinar aqui. fazer é, antes de mais nada, vá me salvar. Rapaziada, é, tamo cheio de armas e carregado até os dentes, hein? Ó, oh, mais munição de magno e descobreta. De Rapaziada, é, com certeza, chefão, aqui o Cabernet já tá meio que ligado nessas partezinhas aqui, hein? Ó, oh, tá, tá escutando sussurros de fundo, né? Eu acho que tinha que ligar essas paradas aqui, hein? Se eu não me engano, vamos simplesmente sair da sala? E retornar. pap Tranquilão. Ó. Acabaria... ó. Ó, ó, ó. Tem que vasculhar, tio. Tem muita munição. Pera, tinha acabado a munição da arminha já, hein? O jogo. Acabou mesmo? Acabou as balas. do outro lado ali deve conter itens, hein? Ó. Nada. Nada. Nadinha, tio. Não, nadinha. Tranquilão. Vamos, vamos, vamos entrar no trenzinho aqui? Vem, vem, vem com o caberninho Ó o painelzinho aí, ó Como é que é o negócio? Parece ser um dispositivo de controle Há um buraco de chave Vou pegar a chave que deve estar ali dentro, tipo, ó Os caras trancaram a chave ali dentro Acho que o caberninho não tá ligado, tio Ó, Ó Ó o tamanho da chave aqui, ó Não Ô, meu, não tem espaço Ô, Leon, não tem espaço, Leon Não, não Beleza, rapaziada, agora já temos espaço suficiente pra pegar essa chavinha benta aqui. A Caverninha fez nada mas ao menos que deixou um spray lá. Não precisa de um spray de uma plantinha. Eu Caverninha é treinado pra esse tipo de situações. Vamos fazer... Beleza. Rapaziada, ó. Eu acho que essa paradinha aqui só vai pra baixo, hein? Tem tenho um... uma vaga lembrança que a paradinha só baixava. Ó, ó, ó, ó. Entra aí, Leon. Rapaziada, agora acho que a parada desce automática? Eu acho que sim. Ou não? Ó, oh, ó. Oh. o negócio é fundo, hein?